Mostrar aqui de uma forma rápida o que nós vamos ver no nosso curso Orçamento de Obras, tá? A gente vai ver quatro formas de fazer um orçamento, estimativa de custo, custo por etapa de obra, composição de custo pronta, que é a tabela da SINAP, que a gente vai olhar e orçamento detalhado, tá? Estimativa de custo, a gente vê aqui que é um orçamento muito fácil você fazer de uma casa, tá? em menos de um minuto você vai conseguir fazer um orçamento desse. Só que a gente vai mostrar no nosso curso quando é viável e quando não é viável. Quais são as vantagens e desvantagens de fazer isso aí, se é confiável ou não. Composição de custos pronto, a composição de preço unitário a tabela da SINAP. A gente vai ensinar a entrar no, no site da caixa, baixar a tabela, procurar preços, serviços, insumos, equipamentos, usando a tabela da SINAP. E a gente começa com o exercício, montar um canteiro de obra utilizando a tabela da SINAP. Depois a gente vai fazer outros exercícios, elétrica, pintura, piso. Mas um importante aqui que a gente vai fazer é da impermeabilização. Muitas pessoas fazem de forma errada usando a tabela da SINAP. E aqui, a gente, dessa forma que está aqui, está errado. E a gente vai mostrar o que as pessoas esquecem. Por isso que, às vezes, o orçamento dá um pouco mais baixo do que no mercado. A gente vai mostrar também que a tabela SINAP não é só preço. Tá? Você pode baixar os cadernos técnicos e lá. Tem mais detalhado, por exemplo, se, se aquela composição, aqueles valores, está é, incluso perda de material e outras etapas do, do processo. Né? Você pode tirar suas dúvidas, os cadernos técnico. tem as composições de mão de obra, você pode fazer baixando a convenção coletiva do sindicato, que a gente vai explicar passo a passo, usando a tabela da Sinap. A tabela da Sinap, a gente vai mostrar como você tem que corrigir algumas coisas para a sua empresa, como vale transporte, vale refeição, EPI, usando a composição de custo, Orçamento detalhado, que é um orçamento também muito importante. A gente vai falar sobre o BDI. A curva ABC a gente vai mostrar de forma prática como você tem que usar a curva ABC no orçamento, como a gente usa aqui. E o coeficiente de produtividade, né? Você vai baixar a tabela nacional, procurar o coeficiente e lá você vai descobrir quanto tempo demora determinado serviço. Uma pintura, uma impermeabilização. Em coeficiente você consegue fazer o histograma, o cronograma e o regime tributário, simples lucro real o lucro presumido. Eu vejo muitas empresas, quando vão fazer uma obra, reforma, eles usam só uma nota fiscal para serviços e comércio, materiais. E aí, aqui a gente vai mostrar no nosso curso se vale a pena você usar uma nota fiscal para serviço, outra para materiais, então seriam duas notas fiscais em vez de uma, a gente mostra a diferença.